Interagir, participar aqui junto conosco. Faltando três dias aí para o ano novo. 997-82-4426. 4426 Esse é o WhatsApp do povo, hein? O WhatsApp da nossa gente. Reclamações, denúncias aí do seu bairro, os problemas. Envie fotos, imagens para este número. Vai se inscrevendo também aqui no canal, tá bom? Fique à vontade. É, olha aí. Atenção, meu povo. Olha aí, o nosso canal, você se inscreve, clica no gostei e ative o sininho, tá certo? Olha, tava estava falando agora há pouco aqui com o pessoal da nossa redação, é quase meio milhão de reais de gasto, de custo para nós, barbarenses. Meio milhão, quatrocentos praticamente, 472 mil reais por mês. É o que nós aqui barbarenses estamos pagando é, para que o lixo é, seja deslocado, levado para outra cidade, cidade vizinha aqui de Americana. O aterro sanitário está interditado né, desde o início do ano aí de, desse ano, né? Olha, o lixo domiciliar e isso por causa da, da, das condições ambientais inadequadas, né? Então, pode descartar nenhum tipo de lixo lá. O lixo domiciliar aqui no aterro eh, vai continuar sendo depositado lá em Americana. A UTRG, a UTGR, Americana, empresa responsável pelo local, venceu a licitação promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara para receber o lixo gelado, gerado eh, nos próximos eh, quatro anos. E eh, o contrato eh, mensal, praticamente aí, olha, o valor pago. Né, vai ser de 472 mil anualmente 5 milhões e meio de reais né? olha aí agora está interditado ainda é, pela CETESB em virtude é, dessa situação e, e, e já foi em 2018 é denunciado né, o aterro sanitário aqui em Santa Bárbara por essas é, inadequações do local e é lamentável. E a gente fica aí, né, nós, enquanto barbarenses, aguardamos é, que essa situação se resolva. Mas, pelo que eu estou vendo aí, olha, pelo que já dá para ver, vai ficar um bom tempo fechado. E nós vamos ter que colocar a mão no bolso, vamos ter que colocar, né, tirar dinheiro do município para poder bancar e deslocar o lixo para lá. É lamentável. Deixou acontecer um negócio desse né? E o censo em 2022 Será que nós vamos ter 200 mil habitantes? Mas já saiu uma prévia ontem Aqui no estado de São Paulo E Santa Bárbara do Oeste A prévia aqui no município de Barbarense Não chega nem perto de 200 mil habitantes 183 mil É isso que prejudica emendas, recursos do Estado, do governo, do Estado, do governo federal para Santa Bárbara, a cidade perde com isso. Nós, é, inclusive, vimos, estamos vendo aí vários condomínios aqui sendo é, instalados em Santa Bárbara, a cidade crescendo em tanto pra, na Zona Leste como aqui para a área Central, a rodovia ali SP306, próximo tem o um Supermercado Pague Menos, a, perto da Câmara, uma região que cresceu muito, de 183, faltam 17 mil. Será que, será que 17 mil, é, juntando todos esses condomínios, não tem esse número? Agora, é, ó, o censo. É para terminar agora em dezembro, mas eu, se eu fosse aí ao né, o censo, se eu fosse né, ao governador do estado, é, pediria a promulgação é, do censo, pelo menos até o início aí de fevereiro, né? Porque eu acho que tem muita gente que ainda não foi consultado. A população dos municípios com bases aí dos dados coletados pelo censo demográfico. É, foi até o dia 25, agora, dia de Natal. Né? Então o Brasil chegou aí perto de 210 milhões de habitantes. Né? E a gente espera que Santa Bárbara do Oeste seja contemplada a mais de 200 mil habitantes. Hoje é quinta-feira e até hoje, só amanhã, as agências bancárias estarão fechadas. Então, se você tiver algum serviço bancário: fazer ir até a agência presencialmente, então aproveite o dia de hoje, porque amanhã sexta as agências não abrirão, somente estarão aí com a sua normalidade na segunda-feira, tá? Então, os aplicativos, se você tiver alguma conta que vence amanhã, você poderá pagar no próximo dia útil, será no dia 2 de janeiro, segunda-feira e a unidade da Van na Bahia, né, lamentável. Veja só, pegou fogo. Né? Nós temos imagens, inclusive, é, um incêndio causado, destruiu completamente a loja toda, o prédio todo da Van lá na Bahia. Olha aí, você acompanha? É, foi na manhã de ontem. Imagens estão mostrando o empreendimento tomado pelas chamas, que viralizaram nas redes sociais. Segundo a empresa, a loja estava fechada quando o incêndio começou. Não houve feridos, o corpo de bombeiros também divulgou algumas imagens. É, a van, inclusive, informou que o incêndio atingiu a mega loja de Vitória da Conquista na Bahia ontem pela manhã e no momento das chamas. É, graças a Deus não tinha ninguém lá, né? porque poderia ter ocorrido uma tragédia. Somente ficou a bandeira do Brasil, né? Até o Luciano Hang, é, o presidente, dono da Van, é, se reuniu com os funcionários, com seus colaboradores e disse que é, a loja vai se reerguer. É, olha aí, totalmente tomado pelas chamas, praticamente tudo, a loja toda, o prédio todo foi destruído com as chamas. A polícia agora investiga as causas desse incêndio e nós vamos acompanhando aí, né, o, o que teria ocasionado, é, se foi um curto circuito, se foi um incêndio criminal, não se sabe ainda. Mas o que se sabe foi o prejuízo total desse prédio. Não sobrou nada, loja inteira, só estátua lá da minha Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aí na sua casa, você que acompanha o nosso jornal né, nas férias, curtindo aí na boa. Chove chuva, né? Previsão de chuva agora até semana que vem. Praticamente mais sete dias de chuvas. Deu uma trégua, mas o tempo já está se formando, né? Nosso WhatsApp tem imagens aí do seu bairro. Envie aqui para nós 997 822 997 82 Você interage com denúncias, flagrantes, reclamações, os problemas aí do seu bairro, da sua rua. Amanhã é o último programa do ano, hein? Quero você aqui junto comigo, tá bom? Então, mexeu com você, mexeu com Nilson Araújo. Até amanhã. Tchau.